Olá, meu nome é João Fontes, eu sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica e sou credenciado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, ambos da UFSCar. Pela minha descrição, já é possível ver a minha dualidade, né? eu trabalho na mecânica e na elétrica. Isso porque eu sou formado em engenharia mecatrônica e a área de trabalho que eu tenho hoje, né, de pesquisa, ela é em robótica. É, a minha formação no mestrado e no doutorado foi em manipuladores com redundância cinemática e eu busquei analisar o desempenho desses manipuladores e buscar uma melhor eficiência energética, utilizando a redundância cinemática. A redundância cinemática em manipuladores, ela permite com que a ferramenta final do manipulador, então pensando num braço robótico, é, a ferramenta final seria a mão do manipulador, ela fica parada em uma mesma posição e todos os elos que formam o braço robótico, né, então o braço mesmo, ele pode se movimentar mantendo a mão parada. Então essa Habilidade né, permite com que o manipulador tenha infinitas configurações para uma mesma posição da mão, né, que é a ferramenta final. Essas infinitas soluções elas permitem com que a gente busque, né, encontre uma melhor solução, então uma solução ótima, que a gente melhore o desempenho do manipulador. Então, o desempenho desse manipulador ele pode ser medido com diferentes índices. Então, no meu caso, como eu quero melhorar o desempenho dinâmico, eu quero melhorar, minimizar o torque executado em uma determinada tarefa. É, Para encontrar essa solução, a gente pode utilizar dois métodos. Os métodos eles são divididos em dois grupos, na verdade. Né? O método local e o método global. O método local ele busca uma melhor solução em tempo real. Então, para isso, em cada instante de tempo, né, de discretização do tempo ali que a trajetória é executada, ele vai calcular um gradiente né, que ele vai seguir para maximizar né, a solução que a gente está procurando. O problema do método local é que ele pode levar o seu manipulador para uma posição indesejada, é, por exemplo, uma posição singular em que o manipulador ele tem é, condições precárias de trabalho. Né? Então, a singularidade é um problema muito conhecido em robótica. Já o método global é um método em que considera a otimização como um todo. Né? Então, a trajetória ela é observada o tempo todo né? para que a gente encontre uma melhor solução para essa trajetória. O problema do global é que a gente precisa fazer uma simulação prévia, porque a gente precisa ver o tempo todo de simulação para encontrar uma melhor é, configuração do robô. Então, nesse caso, como a gente precisa fazer uma simulação prévia, a gente, e considera toda a movimentação, a gente precisa fazer uma parametrização da movimentação da redundância. Essa parametrização ela limita o escopo que a gente procura a solução ótima. Né? A gente procura num grupo de soluções restrito, o que o local não faz. Então, a vantagem do global é que ele, observando a trajetória toda, ele não vai levar o manipulador para essas posições indesejadas. Então, o global tem melhorias né, em relação ao local, mas ele também tem coisas que são piores. Então, no, na minha pesquisa hoje, na UFSCar, é encontrar um método híbrido em que a gente vai considerar condições globais, mas também condições locais para fazer a resolução da redundância. Então, o que a gente faz hoje é considerar a condição inicial, que o local não considera, né? e também a influência da gravidade, em que é, consiste em não esticar muito o braço em né, uma determinada posição para que ele não tenha uma influência da gravidade muito alta. E com isso a gente já encontrou soluções né, híbridas que têm resultados melhores quando se compara com o método apenas local e com o método apenas global. Então o híbrido ele já se mostra muito promissor né, e esse é o resultado que veio de TCCs que a gente tem trabalhado hoje na UFSCar. E por que, que a gente busca né, uma melhor eficiência energética? Manipuladores eles são amplamente aplicados na indústria ou em produções né, que a gente vai construir prédios, por exemplo, pode ser considerado a, a utilização de manipuladores ou produções cinematográficas em que o um manipulador carrega a câmera, por exemplo, então temos muitas aplicações né, que manipuladores são é, empregados. Já a gente pensando então, na eficiência energética, a gente vai contribuir para que no meio ambiente a gente não tenha um impacto tão grande para fazer essas aplicações. E em contrapartida ainda, né, atingimos o objetivo que muitas empresas buscam, que é a minimização de custos. Então, Menor gasto energético nos leva né, ao menor impacto é, ambiental e também na minimização de custos para as empresas.